Após levar a Argentina à vitória na Copa do Mundo e receber o prêmio de melhor goleiro da competição, o arqueiro Emiliano Martinez fez um gesto inusitado para a torcida francesa, que o vaiou durante o jogo. Em entrevista à rádio La Red, o goleiro explicou que o gesto foi uma resposta às vaias que sofreu durante o jogo, que terminou empatado por 3 a 3 após o tempo normal e a prorrogação. A Argentina precisou da disputa de pênaltis para se tornar o único time tricampeão mundial. Martinez dedicou o título à sua família, já que vem de um lugar humilde e foi muito jovem quando se mudou para a Inglaterra.